Você já parou para analisar os prejuízos que sua empresa enfrentaria caso sua TI parasse por configurações mal feitas ou problemas rotineiros não identificados? Nós já! E sabemos que não serão poucos. Por isso, apresentamos a Integrity UX, uma consultoria de TI especializada em infraestrutura. Contamos com tecnologia de ponta e profissionais altamente capacitados, prontos para identificar e corrigir quaisquer problemas em sua infraestrutura, deixando sua TI sempre segura e em operação. Nosso maior foco é manter seu ambiente o tempo todo operacional, prevenindo e solucionando os mais diversos problemas cotidianos. Atuamos de forma proativa, monitorando seu ambiente evitando assim problemas antes mesmo deles ocorrerem. Dessa forma, conseguimos elaborar ações preventivas e você tem mais tempo para cuidar do que realmente interessa. Seu negócio, elevando sua produtividade. Tenha sua empresa preparada para o sucesso. Entre em contato agora mesmo.